Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. Vou mostrar como fazer uma bela decorativa perfumada. Se gosta de belas e quer ter de várias cores, cheiros e formatos diferentes, vai ver como é fácil de fazer. Carrega é em gosto Se não está inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações E partilhe com os amigos que ajudam a crescer o canal Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de copos ou frascos de vidro. Também podem optar por formas de silicone. Belinhas de cera branca. Lápis de cera à vossa escolha. Um pauzinho ou uma colher para poder mexer. Uma panela para ir ao lume. Uma mola de roupa. Isqueiro. Tesoura. Essência de perfume. O meu é de maçá e canela. Estas pecinhas, depois de arder, deixa ficar esta pecinha e eu aproveito. Corda ou fio. Para poder decorar, vou colocar aqui a panela no fogão, vou acender o lume, lume brando e vou colocar as velas inteiras ou também podem partir, mas tendo o cuidado de não partir o fio. Este fio é o pavio que vou aproveitar, já está a começar a derreter, vou mexendo, derrete com muita facilidade, o fio já está a soltar. A cera já está derretida, agora vou tirar os fios para poder aproveitar. Colocar metade do lápis de cera. Vou mexer. O giz já está derretido. Desliguei o fogão e agora vou acrescentar aqui umas gotinhas de óleo de essência. Quatro gotinhas. Vou retirar este fio e vou enfiar aqui nesta pecinha. Vou puxar até baixo, achatado aqui à chapa. E vou colocar aqui num frasquinho. Picionar aqui com os dedos para esticar o fio, porque ele está encerado. E agora vou colocar a mola. Esta forma, como tem a forma da flor, fica mais bonito se fizer aqui esta parte. Então, com um palito, faço aqui um pequeno furo. Enfiar o fio. Assim. E vou puxar. Ficando aqui assim. E também colocar aqui uma mala. Só colocar aqui a cera. Eu vou fazer mais de outras cores. As velinhas já estão secas. Demoraram duas horas e meia mais ou menos a secar. A forma de silicone para vocês verem. Esta do coração é só tirar. este aqui que tem a florzinha por baixo. Tirar e recortar o excesso, esta ponta aqui vou cortar mesmo rente, fiz estas, tenho aqui algumas que eu fiz com duas cores, esta verde e laranja, este amarelo e um pouco de vermelho, antes de acrescentar só tem que deixar secar muito bem e depois então colocar a outra cor Prefere. Agora tem aqui alguns que eu fiz a decoração com cordinha este com fiozinho outros não coloquei nada e eu vou colocar uma cordinha aqui neste para vocês poderem ver Isto é uma opção, esta parte decorativa. Agora vou acender as velinhas é muito fácil de fazer. Espero que tenha gostado. Muito obrigada por ter assistido e até breve. Beijinhos!